Eu me chamo Duda Salabert e sou uma mulher transexual. Para o Brasil, de fato, se tornar independente, nós temos que entender que não existe justiça social sem justiça ambiental. Nesse sentido, nós temos que defender as nossas águas e nascentes e serras, enfrentando o um modelo de mineração em voga e propondo um novo projeto de transição energética, respeitando os povos originários e a diversidade brasileira.